Fala gente verde, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Futo Energético e hoje eu vou te falar como que você pode usar graviola para emagrecer aqueles quilinhos extras que está acumulado ali na região do quadril que você quer deixar aí o que precisa ir, quer deixar aí o que pode ir e a graviola vai te ajudar, a gente já vai falar sobre isso, tá? Além de, né, a fruta de casca verde com espinho, polpa branca, com sabor doce, um pouquinho azedo, a graviola vai ter uma capacidade muito grande de ajudar a gente a eliminar aquele peso, né? aquele peso extra, aquele peso acumulado que a gente vai carregando. Quimicamente falando, a graviola ela é muito rica em fibras, controla os níveis de glicose, que por si só já ajuda um pouco no metabolismo, né? Tanto do sangue, prevenindo diabetes, mas também a graviola, ela ajuda bastante a gente trabalhar as nossas emoções. Emoção de ansiedade, emoção de culpa, todos aqueles sentimentos, aquelas emoções mais densas, mais carregadas, que a gente possa vir a ter, que a gente vai carregando e acumulando, somatizando ao longo das nossas vidas, né? E que se muita gente desavisada quiser tratar com remédio, aquilo vai ficar acumulado ali na região do terceiro chakra, aqui no plexo solar. Né? Vai ficar acumulado, nunca vai resolver Nunca vai tratar, nunca vai embora A pessoa vai continuar engordando A pessoa vai continuar desequilibrada E vai estar tá ali poluindo o organismo dela Tomando remédio disso, remédio daquilo Toma remédio para efeito colateral Aí o segundo remédio dá um efeito colateral Toma um terceiro remédio para efeito colateral do segundo Então vai indo, vai indo, vai indo Remédio, remédio, remédio Vai poluindo o corpo Vai, por, vai poluindo o organismo Sobrecarregando o fígado Sobrecarregando os rins Aí ali na frente ela toma tanto remédio Que atacou, deu gastrite Aí atacou o fígado Aí ela já bebia uns negocinhos, ela tocou mais o fígado, de hepatite, deu cirrose. É, tratou, tomou muita coisa, somatizou ali com uma pedra de rim. Então assim, quando a gente quer tratar uma coisa emocional, mental, espiritual energética, usando remédio, não vai dar certo. Ah, então a luz da serra é contra remédio. O excesso sim, que a gente ensina. Pode usar remédio, não tem problema tratar o sintoma. Mas tem que tratar a causa junto. Tem que tratar aquilo que está gerando o desequilíbrio ao mesmo tempo que a gente trata o sintoma. Tem que tratar a causa da dor e o que aquela dor está causando. O que, que causa a dor? Pensamentos, sentimentos, emoções desequilibrados, comportamentos desequilibrados. O que, que esse desequilíbrio gera? A dor e o sofrimento. Então, para isso aqui, eu tomo remédio. Para isso aqui, eu uso a fitoterápica Por que fitoterápica energética? Porque as plantas, né como elas habitam nesse mesmo ecossistema que nós elas têm um potencial oculto, têm um potencial escondido de nos ajudar, não só com a fitoterapia, não só com a parte química que existe no corpo da planta, mas também né, com a energia dela. Ah, entendi que eu estou tão alegre, ouço ali o um manto de Ganesha, aí o vaguinho está tão chateado ali, eu dou um abraço nele e falo assim, Luiz, você alegrou meu dia. Então eu pego, dou um beijo na bochecha da Nath, nossa, que coisa boa que você me transmitiu essa energia. É isso que as plantas fazem. O dia que a gente tá mais borocochô, o dia que aqui na Serra Gaúcha tá sem sol, a gente fica chateado, fica meio, né? Meio molinho, meio tristinho, parecendo meio maria mole ali, manteiga derretida, fica sensível. Quando a gente está com o emocional desequilibrado, a gente precisa de alguma coisa natural, compatível, que converse com a nossa energia. Ah, então o Luiz vai sair abraçando todo mundo? Haja Luiz, né? Então a gente pode usar as plantas para conseguir ter esse equilíbrio. As plantas não só na sua fitoquímica, né? na parte física dela, na parte estrutural da planta. Ela tem esse potencial para nos ajudar, mas as plantas também têm as suas energias. E elas estão aí disponíveis em abundância para ceder para nós essa energia que a gente precisa para a gente conseguir equilibrar a nossa nosso próprio ser, a nossa própria alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para corrigir os nossos comportamentos para gerar a saúde no nosso corpo físico. Então, quando a gente trata o desequilíbrio com aquilo né que tem profundidade que tem capacidade de agir no desequilíbrio aí a gente trata a causa com as plantas e trata o sintoma com os remédios e a cura o equilíbrio tudo aquilo se estabelece beleza a graviola ela é um vegetal físico o que é isso quando a gente está com uma dor no corpo físico existe uma classe de vegetais como a graviola né os vegetais físicos que atuam ali diretamente a graviola né para energia é bem legal Mostrar que, independentemente da parte da planta, tudo que vem de um pé de graviola tem o DNA da graviola. Então a gente consegue usar, seja a folha, seja a caule, seja fruto da graviola. Né? A graviola não é apenas o suco, né? não é apenas a, a fruta com aquela polpa, mas pode ser também a folha, o caule, a raiz. Enfim, tudo aquilo que vier da planta graviola a gente pode usar. E ela né, atua no nosso chakra do plexo solar, equilibrando emoções viscerais como raiva, ódio, rancor, falta de poder pessoal, falta de alegria, falta de motivação, falta de otimismo tudo isso. Né? Esse terceiro chakra ele regula, ele está relacionado a isso, né? Como também a graviola vai ali e equilibra para a gente conseguir né, uh, dissolver essas dificuldades e ter uma vida mais equilibrada, tá bom? Olha o que a graviola faz quando a gente usa ela no composto energético. Ela ajuda, auxilia na digestão, elimina o refluxo no estômago, traz a capacidade de digerir as emoções e sentimentos e auxilia no processo de emagrecimento. Por que ela auxilia? Porque ela atua na nossa ansiedade, ela atua na falta e na incapacidade da gente lidar com os sentimentos desequilibrados do dia a dia. Como assim? Ah, A gente tem lá os nossos desequilíbrios, tem uma reunião mais chata, que eu saio, tem uma, uma discussão pela qual eu passo, acontece alguma coisa que eu não estava esperando, né? Acontece, sei lá, é, qualquer gatilho, né? Desperta em mim qualquer gatilho de raiva, medo, angústia, para eu conseguir curar, e daí eu tenho essa dificuldade. Se eu tenho dificuldade de digerir essas emoções de maneira apropriada, então aquilo vai ficando acumulando acumulado né? na região do meu abdômen. Se isso fica acumulado por tempo suficiente, o organismo, o corpo físico, ele pega e condensa isso no corpo físico, aí ele somatiza isso, somatizar é trazer para o físico, então quando eu não digiro né, essas emoções, quando eu não deixo elas irem, então aquilo acaba somatizado, acaba acumulado de uma forma física no meu corpo físico, na forma de gordura, na forma de acúmulo de peso. E a graviola usa, ela serve para poder limpar essa energia negativa que a gente possa né, acumular durante a nossa vida, para que a gente consiga deixar o que precisa ir e ter uma vida mais equilibrada. Como que a gente inclui a graviola na nossa, na nossa vida? A gente pode usar né, na forma de suco, por exemplo. Você pode usar polpa de graviola, você pode comprar o fruto e espremer, ou pode triturar né, e depois juntar água, misturar. Então fica a seu critério. Essa forma da graviola, se você quiser adoçar também como ela é um pouquinho azeda, você pode colocar mel, Eu te orienta a colocar mel. Ou né, você pode misturar um pouquinho de estévia, que é um adoçante natural, que inclusive também está catalogada aqui no livro Fita Energética do Bruno, né? que tá aqui na descrição se você quiser estudar, porque a graviola por si só, ela é uma planta com fitoenergia, mas ela sozinha, ou um pouquinho de stevia no suco se você quiser fazer, uh, ela não compõe um composto fitoenergético, não é um tratamento em si. Para ser um tratamento você precisa seguir o um método que está aqui no livro do Bruno. Então esse livro que vai te ensinar, vai te ajudar a usar a fita energética e incluir ela na sua rotina, no dia a dia, está tudo explicado aqui. É só você adquirir o livro, o link vai estar aqui na descrição, uma oferta imperdível para você adquirir, não ficar de fora, e conseguir eliminar qualquer sentimento visceral, que atrapalha não só no seu emagrecimento, como também né, atrapalha em outros aspectos da sua vida. Então faz o suco de graviola, adoça, vê se dá resultado, conta para a gente o que foi aqui nos comentários, e a gente vai se vendo no próximo vídeo, tá bem? Um beijo no seu coração, muita luz e até lá!